Gente, uma coisa muito boa aconteceu. Eu ganhei meu Chromebook. Vou mostrar aqui pra vocês. Gente, olha que lindo. Olha meu canal. Se inscreve pra não perder nenhum conteúdo.